Simplesmente uma pergunta Por quê? Essa pergunta eu enxergo e vejo nas nossas vidas Na minha vida Na vida de muitas pessoas Quando nos enviam mensagens dizendo Pastor, por quê que Deus está deixando eu passar por essa luta? Por quê que Deus deixou o meu filho embora? Eu perdi o meu filho Por quê que Deus levou o meu pai? Por quê que Deus permitiu a minha empresa fechar? Por quê que Deus Permitiu essa doença, essa enfermidade aparecer na minha vida Por que, que eu estou passando por essa situação no meu casamento Por que o meu marido não voltou para casa Por que o meu filho está nas drogas Por que, que eu estou passando por tantas provas, aflições e dificuldades Perceba uma coisa, eu e você Temos sempre dentro de nós uma interrogação Um porquê quando estamos passando pela luta você já viu alguém perguntando por que ele foi abençoado? Você já viu alguém acordando de manhã e dizendo, Deus, por que, que o Senhor permitiu eu acordar nessa manhã? Você já viu alguém colocando a mão no seu pulso, na terra medindo assim, por que, que meu coração está batendo? Por que, que eu estou respirando? Por que, que o Senhor me permitiu conseguir pagar essa conta? Por que, que o Senhor me deixou mais um dia com vida e eu achei que eu não ia aguentar e eu estou até aqui? Essa pergunta não existe para quem está vivendo bênção. A pergunta do porquê é só para aqueles que estão passando provas. Perceba que o mesmo que está dentro de um velório, dizendo porquê que o Senhor levou esse meu parente querido, ele não está dentro de uma maternidade dizendo porquê que o meu neto, o meu filho, a minha filha nasceu perfeito. No mesmo momento que nós estamos duvidando a existência de Deus, há pessoas dentro de uma maternidade num dia de festa. Se alegrando, celebrando a vida. Na verdade, dentro de nós há uma incógnita, uma pergunta, uma dúvida, porque de verdade nós não confiamos em Deus. Eu digo nós. Esta palavra é para mim, para você e para cada um que ouvi-la. Todas as vezes que nós questionamos a Deus ou duvidamos da sua existência, é porque não foi respondido segundo a nossa pergunta, porque não foi feito segundo o que nós esperávamos. Entenda uma coisa. Sabe por que nós agimos assim? Porque nós se prendemos neste mundo pequeno, neste prazo curto natural, como um mundo pequeno, pastor. Eu vou dar um exemplo, uma pessoa nasça e viva 100 anos, que viva 150 anos, a nossa vida está pautada em 150 anos, eu estou aqui exagerando porque não é natural que todos vivam até 150 anos, mas vamos colocar que fosse dessa forma. A nossa pergunta está por que não comprei, porque não adquiri, porque não consegui, porque o Senhor levou, por que o Senhor não curou, por que existe essa enfermidade? Escute uma coisa. Quantos cristãos, servos de Deus, morreram com doenças e que não foram curados? Quantos cristãos foram assaltados e morreram? Quantos cristãos de verdade padeceram? Como assim, pastor? Você não conhece nenhum cristão que morreu, que sofreu, que está desempregado, que passa por lutas? Eu vou dizer para você, não é só os que a gente conhece. São aqueles que estão na Bíblia também. Pedro, Paulo, João, sua cabeça foi cortada e colocada numa bandeja. Homens que morreram porque pregaram o evangelho. Homens que foram presos como Paulo e Silas porque pregavam a palavra. Foram para cadeia, apanharam publicamente. Por quê? Você vê eles perguntando por quê? Não. A gente vê eles adorando a Deus dentro daquela cadeia. Por quê? Porque eles entenderam que a vida deles não é este período de 150 anos. Que a vida é curta só para quem vive na terra. Mas para quem mora no céu sabe, como 1 Coríntios 2,9 diz. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nem jamais penetrou em coração humano. Sabe o que é esta palavra? Deus me revela agora esta palavra que eu nunca havia entendido desta forma. Ninguém pensou, ninguém jamais subiu do coração, ninguém jamais sonhou. É porque não é algo físico, não é algo que enxerga, não é algo natural que escuta. Os sentidos naturais não vão conseguir perceber, porque o que Deus reservou é algo muito maior. E o maior é a eternidade, é o espiritual, é o que não desfalece, é o que não estraga, é o que não passa. A Bíblia diz que tudo que nós enxergamos passará, mas a palavra de Deus permanecerá para sempre. Acredite, talvez esse porquê é porque estamos firmados em 150 anos. Quando nos firmarmos na eternidade Vamos aprender a agradecer mais a Deus a Adorá-lo mais e dizer a Deus Se possível Afasta de mim esse cálice Como Jesus o fez Jesus não queria passar pela cruz Jesus não queria que o Pai desse as costas para ele no momento da cruz Mas ele disse, se possível Porque eu sei Que se não for, como não foi possível Eu vou passar por isso Mas chegará um dia que eu vou estar na eternidade Com meu Pai Te adorando e glorificando e assim aconteceu com Jesus, o seu nome foi exaltado acima de todo nome. É assim que Deus vai fazer com aqueles que entendem o seu propósito, mesmo que esteja difícil. Você pode pedir, você pode orar, você pode chorar, você pode dizer, pai, se possível, afaste, Mas se não, seja feita a tua vontade, porque a vontade de Deus, mesmo que não compreendamos, ela sempre será perfeita e agradável. Ela sempre será exatamente o melhor para as nossas vidas. Tome posse desta palavra. Se você tem sido edificado através desses vídeos, deixe o seu like aí, o seu joiazinho azul. Deixe em nome de Jesus também nos comentários o seu amém, a sua concordância, o seu pedido de oração. Em nome de Jesus, se você não se inscreveu, se inscreva no canal e clique no sino, no sininho, ativando a opção todas, para que todas as notificações cheguem até você. E como eu digo sempre, nunca desanime, nunca, nunca desista e nunca se esqueça que eu e você somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Deus te abençoe e fique na paz.